Bom dia meus amigos Em alguns lugares pode ser boa noite Em outros lugares pode ser boa tarde Ei, e Madalena estamos retornando à casa do nosso amado senhor João E da nossa querida dona Nelly Hoje nós vamos ali para assentar uma porta Que ela nos pediu, mas que devido a algumas situações Nós só vamos, estamos voltando só hoje graças a Deus por isso nós vamos lá então passar umas horas ali apesar do que está acontecendo né a gente não está podendo sair de casa como antes mas em breve isso tudo vai acabar se Deus quiser vai acabar tudo e nós vamos voltar a fazer nossas viagens nossas gravações ver nossos amigos outra vez e assim vocês terão conteúdo para o no nosso canal para assistir, eu sei que vocês gostam Desde já eu quero agradecer esse carinho especial que vocês têm para conosco Que Deus abençoe a todos E vamos para mais uma luta, mais uma vitória, tá bom? Fala Dona Madalena Oi gente, chegando aqui na Dona Nelly Trouxe umas coisinhas aqui para ela trouxe banana, embora a gente esteja chegando no sítio, mas a gente trouxe banana, pães, deixa eu ver que mais que eu trouxe aqui, aqui tem laranja e umas bananas que eu havia pegado em casa, aí o Cícero comprou essas outras, é, eu trouxe biscoito de polvilho e trouxe esse, é, esse óleo de coco aqui para ela passar na pele, e usar no cabelo, ou para cozinhar, ela que vai ver para que ela vai usar. Eu trouxe aqui misturado, deixa eu ver, um desodorante para o seu João, um desodorante da avó, para ele não estar com ciúmes. Então vamos lá, Kítaro, começar nosso trabalho, né? Sim, senhora. Comer alguma coisa que é de manhã? A gente vai reforçar o estômago E depois começar Tá bom? Vamos lá Dona Nelly E hoje tá uma manhã agradabilíssima Não tá frio, tá fresco Tá pedindo blusa aqui pra nós Mas não tá frio, tá bem fresquinho A, a bucha aqui que interessante, ó a bucha já tá num ponto. Ela tá no... Tá no... No talo ainda. Mas já tá, ó. Que beleza. Aqui isso pra tomar... Casa. E tá entrando uma gavinha aqui dentro, ó. Ela amarrou... É, tá amarradinha isso daí também? Não, ela, a gavinha... É a gavinha dela pegou no... No arame ali, ó. No arame. E amarrou. Porque acho que ela tá pesada. É. Isso ah, pra é. tomar um banho. madalena levou aquelas uma com a minha neta, Já estamos usando já. Isso é muito bom. Elas estavam escuras, gente, que elas foram E eu coloquei de molho, em cloro. Fica bem clarinha fica macia. Uma, uma delícia de bicho aqui tem mais. Olha que beleza aqui. essa daqui, ó. Olha, o outro lindo, Olha que coisa, lindo. coisa mais linda. Que mão abençoada que ela tem. Tem outro Pra plantar aí. e a terra também é outra abençoada. lá que bom. E aqui tem uma pequenininha. Olha que gracinha. Dia, que Vou alicar Madalena pra Madalena. A dona Nelly tá ali com um cachorrinho que parece um leão. É, que bonitinho, O tamanho disso. Ai, que bonitinho. Bom dia, que dia, dona Nelly. Bom dia, Cícero. Aí, pessoal, mais uma vez, você se gosta dessa família e me cobra sempre assim: Cícero, volta lá mais na casa da dona Nelly e do seu João. Não pode abraçar, mas eu abraço, né, gente? Não, não pode, não pode, porque eles dizem que não pode, né? É verdade. Mas não tem nada a ver, não. E o seu João tá onde? É, e esse cachorrão aí? É do Miguel, né? É um cachorro ou uma cachorrinha? Cachorro, macho Que belezinha <risos> Titico, né? Da onde que veio? É do Miguel né? Então, mas... mas é, então, que... Ele ganhou, não sei de quem que ele ganhou Que gracinha, não? Já é todo dengado, <risos> já E a mãe dele sai pra trabalhar cedo, larga ele aqui, ó Entendi Deixou ele, agora tem que cuidar dele, né? Que ele é muito novinho uhum. Uhum. Vai entregar as coisinhas pra ela, velho? Dona Nelly, trouxe pães, trouxe bananas. Sabe o que eu trouxe para a senhora também? Ah. Lembra do óleo de coco que eu falei? Ah, sei. A senhora é, usa ele até na pele, Dona Nelly. Ah, tão é? bom que isso é. A pele está tão ruim. Dá pra fazer ele hidrata, pele, né? Pra, pra passar no cabelo. Hidrata, sabe? Ah. Tá. E para cozinhar, né? É. A senhora sabe, né? Que usa uhum. para cozinhar. Obrigada, Madalena. O óleo de coco ele é bom para tanta coisa, coisa e muitas ele. vezes a gente não sabe, né? Virou? Acho que eu abri... Olha! Bom, tá no um cheirinho! Ainda bem que é um <risos> perfume, ainda né? Bem tá... Cadê? Ainda, ainda bem, é? bem que tá separado aqui, ó! É! é eu abri pra cheirar? Aqui. Acho que foi! Você abriu ali e esqueceu! Queiro gostoso, né? A do Muito obrigada, Madalena! Essa mesa tá cheia das coisas! Uh, Uai, ainda bem! ficou cheio de perfume! Ainda pensei. bem que tem coisa aqui! É... E para reforçar, nosso trouxemos um pão fresco. Ele toma café da manhã, sai tudo zoado e larga as coisas aí. Ó. Bom, ainda bem que a senhora tem uma mesa abençoada, onde tem o que comer, é. onde tem o que beber. Sim, e a Madalena ganhou uma torneira quente. Ah, é? Quer dizer, a torneira quente, a torneira é fria. É que a, <risos> a torneira, torneira tem o tem um, é. um é. sistema de aquecimento é. e ela tava. Agora tá lá usando água. Eu falei, não usa muita água quente não, porque senão estraga a sua pele. A pele né, e também né? a força depois, no fim do mês, né? É. Então tem que usar com sabedoria. Mas eu, eu não gosto de água muito quente, eu uso bem morninha. É, né? né? É. Ah, Quebrada é. frieza, né? Mas mesmo assim, querendo ou não querendo, ela tá sendo ligada, né? E sendo ligada, ela tá gastando. Bom, mas foi feito para é. aquecer. Ainda bem que é por um período curto, aqui no nosso estado, é. o frio ele... ele não demora muito para ir embora, não Bom pessoal, agora eu vou dar um tempo Para eu tomar um, um café, comer um pão Pegar no batendo Tenho o que fazer hoje e não é pouco não Olha lá, O seu João já tá tomando um café Comendo um pão fresquinho Chegou mais um amigo aqui Que é irmão da dona Nela Também trouxe pão, a coisa é que hoje está tá abençoada Cadê Cadê Guilherme? Olha o Guilherme aqui com o cachorrinho ó. Guilherme conseguiu um cachorrinho. É seu, Guilherme? Não. Ué, nós estamos calçados, é, gente. O Guilherme já está descalço, ó. hora desce, sem blusa. É para quem veio da cidade, não, já se adaptou né? bem na roça, né? Eu não sei se né? Hein, Guilherme? Vou levar você para a cidade de volta, Guilherme. Não. Vou levar você lá para a cidade, onde não. você morava. Eu não moro, mamãe. Não, não. Ô, Guilherme, você não quer ir para a cidade outra vez, lá para onde você morava? quer nem saber de papo. Quer saber de brincar com cachorrinho. Ó, ah, com aquele pequeno. Tanto <risos> pequeno. Ó, pode, Ô, ô. O que é isso aqui? Vai lá. Isso aí faz ah. um bem muito grande pra criança. Ai, cachorrinho mais, mais chiquitoso. Ai, tamanzinho. Ai, tamanzinho. Onde você vai, sim. rapaz? Onde você vai? Hein? Ele, onde ele vai? Ele quer teu caminho? Quer brincar comigo, com a Madalena, com todo mundo? Não é, mas ele também brinca. Oh, ô, tia, se enxergar a mão, ó, ó, ó. Isso faz qualquer criança feliz, Ai. né? Só não tem tamanho, né, Bem? Olá, tio. Oi. Olha ele escondou em mim. Você viu? Você falou que chegou o aqui uma vaquinha? Sim. De quem que é essa vaquinha? Colocou pra dar cria. Colocou pra o quê? Pra dar cria? Sim. Com o maluco. Mas quem foi que comprou? Não, não comprou não. Eu não... Eu não... Eu do carro. Ah, só trouxe pra, pra, pra cruzar eu, eu com todos. É Aí é, não, não, é não, não é, não é. Ah, trouxe pra fazer o cruzamento um café ali porque eu fico conversando, não, eu acabo não tomando meu café, mas o pão eu já comi, pensa no pão gostoso, biscoitinho, esse biscoitinho, biscoitinho da onde que é daqui de Limeira mesmo, que tem uma fábrica muito boa de Limeira, de... né não, não, é de Cotia, Porque de Cotia, Limeira tem uma fábrica muito boa também. Tem telefone tocando Gente, o Cícero vai Assentar essa porta aqui Porque ela só tá Só tá colocada com uns pregos aqui, Malemar Só pro, pra dar Pra usar, né Então ele vai assentar ela direitinho Ele tá ali, ó E aí, Cícero, tá animado? Eu gosto que estou animado. Tem que estar tá animado. O sol está maravilhoso, gente. A maravilhoso vida mesmo. Deus dá a vitória. Quando você quer, você tem. Quando você não quer, você não tem. Olha que dia lindo que Deus nos deu. Está lindo, dona Nelly. né, aqui de Isso é maneiro de um camarada sentar na porta? Ah, mas às vezes a pessoa não tinha com o que, né? Então. Foi um rapaz que fez aqui, não precisamos citar nomes, porque a nossa intenção não é denegrir a imagem de ninguém. Fora Essa porta, é, é isso que eu ia falar, ela é estreitinha porque é de banheiro mesmo, né? É. Agora vamos pro serviço, né? encostar ela aqui ela tem que abrir lá pra dentro ela tá da forma errada aqui eu não vou ficar nela se ela queria que abra para fora mas tá errado abrir para fora você, se você for abrir para dentro vou ter que mudar isso aqui ó é tudo fora dos conformes essa a oi a do não eu digo a chave automaticamente tem que ser para dentro porque do jeito que ela estava colocada. É, ela tá tá errada. Então eu vou ter que inverter ela. Não, mas se você inverter a fechadura. Ó, se eu fizer, eu vou ter que inverter para cá, tá vendo? Ó, aí, ó. Não, se você inverter a fechadura, não, não dá certo? Não, no caso aqui, essa, é, essa porta, ela era de abrir para a direita. Aqui o certo mesmo é abrir para a esquerda. Olha lá, você vai entrar dentro do banheiro, você vai para a esquerda. Sim. Então nesse caso aqui não tem como eu mudar A não ser que eu vire a porta E tire isso daqui e passe pro outro lado Ó, aí eu vou ter que fazer esse mesmo trabalho Pro outro lado, eu vou ver que a dona nela, se ela concorda Tem que fazer essa abertura aqui Esse rasgo aqui na madeira Mas do outro lado Não, mas se você virar ela de ponta cabeça aí, jeito que ela tá, dá certo? Ó, eu vou fazer como você tá falando Vou fazer isso esse... Sei lá, eu tô pensando como mulher aqui, Mas de repente ó. a altura aqui, ó. não dá certo ó. Tá lá pro lado de dentro eu vou ter que fazer o que? Vou ter que ver com a dona Nela se ela concorda. Ela vai concordar sim. Eu tenho que fazer o trabalho ali tudo certinho. Eu vou precisar da sua ajuda, inclusive, viu? Sim, senhor. Porque agora aqui, e, ó. Ele colocou. Tá vendo? Tá escapando tudo? Colocou tudo errado. Bom, vamos arrumar, vai. Vamos ficar criticando ninguém, não, né, porque não vai levar nada a crítica mesmo, né? Então, eu vou tirar isso aqui. Inclusive tá novo isso aqui, viu, Madalena? Ela é, ela um... falou que era de outra porta, é, né? Eu vou tirar esse espinho, vou pegar a torqueza, Eu vou virar essa porta. Talena, tá tá se der alguma coisa, se precisar, você fala, tá? Por enquanto, não, eu não sei, vou pegar. Você pegou a marreta já? Não, eu tenho que quebrar aqui com outra coisa, porque ele disse que ele colocou alto. Oi, Talena! Eu pensei que você estava fazendo alguma coisa. Não, por enquanto, não. Ele tem que aumentar só o... Ele colocou... fazer o quinto, tirando, eu vou colocar outra vez. Ah, tá. Cara, colocou o puleco, né? Já tá vendo aqui? no lugar lá. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque, ó. O furo aqui, ó. Tem que trazer para casa cá. Tá, vendo? E, tá, tá, tá, tá, tá Deixa eu guardar Fica cabeça lá, mano. se não faltar na cabeça não serve. Tem que ser maior ou menor? Hã? Esse. Tá esse tamanho aqui, ó. Esse aqui. Esse tamanho aqui, ó. Aqui. Essa cabeça aqui. É, essa cabeça aqui, só que eu precisava de uma, Dessa aqui de amostra. Esse aqui, esse é a amostra. vou dar aí pra vocês. A Madalena é, teve um tempo, ó, hoje nem tanto. Eu saía com ela, aí eu ia, ia catando esse, esses parafusinhos, sabe? Não podia ver uma porca, não podia ver um parafuso, não podia ver um prego. Hoje eu tô menos. Mas isso aqui é tudo coisa que eu, eu vim achando há anos junto com a Madalena. Olha ó, ó o balde aí, isso aí o que, que eu venho achando? Esses é são lógico, os pequenos, né? É lógico que eu tenho, vocês são é só um pouco. É lógico que eu tenho também. Parafusos guardados, parafusos especiais, que te cobra na loja. Mas isso aqui a maior parte. Aí eu posso falar que 90% foi achado, jogado fora. É de móveis velhos, de.. É, geralmente de móveis velhos, né? A é maior parte é de, de móveis velhos. Ferramentas velhas que ele vai desmontando e guardando os parafusos. Aí, às, hoje... vezes, às vezes dirigindo ele falava assim, ele parava no carro e eu perguntava o que que aconteceu? Não, não, nada não. Ele ia lá, tinha achado parafusos um parafuso, às vezes assim. E ele perguntava como que você enxergou? não sei. Ele nem sabe explicar como que enxerga o um parafuso. Como é que dirige e pre presta atenção no chão e vê o um parafuso, vê uma porta, vê uma arruela? devo um tempo da minha vida, uns anos passados aí, que em um ano eu achei três carteiras com dinheiro, né? Lógico. Devolvi pro, os devidos donos. Achei um relógio, muito bom. Um oriente. Oriente japonês. Celular. Achei dois celulares. Mas aí a madalena falou, mas como é que você vê? Não, não é, como é como é que eu vejo. Parece que é algo que me acompanha. Eu tava vindo com um amigo meu, ali na cidade de Rio Claro. Tava vindo com um amigo meu, numa avenida. De repente eu parei o carro e ele falou, o que, que foi que aconteceu? Eu falei: não, só um minutinho. Eu voltei com a nota de 50 reais. E ele não viu. Tava na ilha caída lá e ele não viu. Ele achava muita coisa e ele trazia para casa as coisas que ele achava. E tinha algumas coisas que logicamente ele comprava. Mas como ele achava muita coisa e ele tra trazia para casa e ele falava o que ele tinha achado, aí as coisas que ele comprava também, as crianças perguntavam assim: O senhor achou, achou isso aí? O senhor achou onde? Não, isso aqui eu comprei. Que ele achava muita coisa, então até eu fui comprava e as crianças que que ele tinha achado. Eu até vi. E o cavalinho? O, o cavalinho? Conta você é do cavalinho. O meu, o meu filho, que hoje tem 31. Ele é de 87. 33, eu 33. Ele era pequenininho, devia ter o que? Uns. Uns, três, três, anos, três. anos por aí. Ele encafou com o cavalinho. Ele queria um cavalo e tudo quanto é gente Mas um cavalo de verdade. Um cavalo de verdade. E a gente não podia comprar, né? Primeiro que morava num lugar que nem passo pra gente ter um cavalinho tinha. Então tinha que dar os pinotes. É. Tá fora do Aí, ele queria porque queria um cavalinho. E foi uma luta, porque a gente que é pai, a gente quer fazer os filhos da gente, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para conseguir um cavalo menino?" Eu trabalhava sempre para comer à noite. E a gente estava numa luta grande. No Zipipi, começando nossa vida, hein, meu irmão? Você achou? Talvez eu perdi Aí o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa, era motorista lá. Eu trabalhava com a perua Kombi. Não, com a Pampa. É, Pampa. Aí eu estava indo num bairro de gente rico, levar um documento. Eu vi quando uma mulher estava colocando algo na calçada. Eu passei e vi bem no cantinho assim, rapidinho, que era um cavalo de plástico, um cavalinho assim, de plástico desse tamanho. Na cabecinha dele tinha dois lugares para pegar assim. E ele estava colocado com quatro molas. Quatro molas? É, tinha uma, uma armação Uma armação ligada. de ferro, né? Uma é. armação de ferro. Tinha quatro molas. Isso, tinha quatro molas maneira que a criança sentava, a criança ia para frente e para trás, assim, ó. Mas, gente, mas eu fiquei numa alegria tão grande, eu acelerei essa pampa... Balançada. Que eu já, tinha, eu já tinha passado, não dava para dar ré, porque era a mão única. Aí eu, eu dei uma volta no quarteirão, pedindo a Deus que fizesse, porque ninguém visse aquele cavalinho. Quando eu cheguei lá, o cavalinho tava lá. Liguei o pisca Peguei aquele cavalinho, coloquei em cima da pampa. Pensa numa alegria que esse menino ficou esqueceu completamente o cavalo que ele queria, que era de verdade. A gente tem até foto, né? Pra você for as fotos depois. De... É, é verdade, tem até foto desse, desse... Ele sentado no cavalinho. Sentado no cavalinho. Esse cavalinho, até a minha última filha, que é a caça, também brincou nele. E outras crianças, meus sobrinhos, brincaram também. A gente não tem fotos, mas sobrinhos que foram vindo também brincaram nesse cavalinho. Eu não preciso, senhoras e senhora, que vai dar pra eu Eu achei dois, mas eu achei só dois. Minha mão tá tudo seco. Oi, e vou falar uma coisa pra vocês. Tem que tá seco. Essas coisas que vêm que acontecendo na vida da gente, com certeza tem outros inscritos aí, outros amigos queridos que já passaram por situações... Se não igual a nossa, quase igual. O filho vinha, o filho pedir pra gente algo e a gente não poder dar. É, mas como a gente sofre. E eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou fazer para dar um cavalo para esse menino? Mas Deus sabia onde né, estava a resposta. E é assim, né? Às vezes o filho da gente é criado ao lado de outros uma poça um pouco melhor o pai ganha um pouco melhor e a gente sofre que o nosso filho perde essas coisas mas Deus foi muito bom e tem ajudado criamos filho agora estamos criando os netos ajudando é, ajudando a criar os netos criando não, ajudando Porque, graças a Deus os filhos podem né? mas a gente ajuda sempre e é assim que Vai seguindo o seu curso, mas vamos ver. Teve um inscrito do canal. Ele foi muito dócil comigo. Com, com o comentário que ele fez. Ele vai saber do que se trata. O que eu tô falando. isso que eu tô falando aqui é: o João dirigindo a, a bombinha lá. Sobre filhos, sobre netos. É uma grande verdade. E quem, e quem já passou, sabe. E quem não passou, vai saber. Mas esse escrito fez um comentário a respeito desse meu, meu jeito, com a Madalena, de ajudar as pessoas. eu quero dizer, meu querido, é que aquilo que eu te falei... Vê se você acha que foi uma cabeça distinta pra Maior falei pra ele que eu faço isso com a Madalena. A gente faz por amor, né? A gente faz por.. Faz por carinho mesmo, viu? Faz por carinho, faz por amor mesmo. Eu já cheguei em lugar assim e a pessoa tá lá sozinho, gente. Sozinho, batendo um concreto parar e ir lá e falar, você precisa de ajuda aí, amigo? A pessoa falar assim, oh, rapaz, eu preciso. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E eu, eu ajudar. E por isso, Deus sempre me abençoa. E abençoa também, e abençoa a Madalena. Com certeza. Dona Lélia. Dona Lélia não tem alguém que sabe assentar uma porta para ela. Os filhos dela são carreteiros, são meninos que trabalham numa outra linha. Cada um faz aquilo que Deus comissionou a pessoa para fazer, né? Então eu falei, não dona Neto, né, está tranquilo, tranquila que eu vou te ajudar, com a Madalena. E aqui eu vou ter que fazer esse trabalho tudo pra ela outra vez. É lógico que não dá pra gente fazer tudo. Tem muito serviço lá na casa, na sede que tem que fazer. Aí tem que ser é, pedreiro que... Eu minhas atividades em casa e às vezes trabalho até mais tarde, porque eu costumo fazer um eu, eu paro minhas atividades ou trabalho até mais tarde para no outro dia estar aqui com ele, ajudando, dando uma mão, né? Dando uma mão para dona Nelly. Hoje eu não estou lá na cozinha, mas sempre que eu posso, eu tô lá. aqui para tudo entrar agora porque ó, eu mexi ó, só Tirar um pouquinho, pegar o formão? ferramentas pessoal eu venho comprando porque eu aprendi a trabalhar com uma pessoa muito boa um mês, hoje ele é pastor, mas ele era mestre de obra e ele me ensinou muita coisa e eu venho comprando porque eu sei que uma hora eu vou precisar então agora estou precisando está errado, viu, gente usa um maço para trabalhar com isso aqui só que eu não tenho um maço, então estou usando um martelo mesmo também essas beiradiças, gente ela colocou no furo anterior, entendeu? e não pode, pode ser colocado da, da forma correta senão não vai funcionar então eu vou ter que tirar todas, né? isso aqui, ó vou fazer os furos para ficar um serviço melhor e bem feito, né? apesar que aqui por fora aí vai rebocar todas essas paredes vou ter que zerar tudo isso daqui, ó que ficou de qualquer jeito, mas a gente faz. eu tendo tempo, eu faço com prazer, viu? com alegria mesmo. Já falei isso, né? Pode ficar muito maçante ficar repetindo. Aí, coisa gostosa de ouvir? Ó. Ó. Botou um ovo, com certeza. O jeito que ela saiu dali foi ovo. parafuso maior porque lixo não vai dar mais. A água aqui fresquinha. Eu não sabia que você dirigia, João. Olha o João ali. Deixa eu mostrar o João. Dirige bem, João. Oh. Obrigado. Tem quantos anos? 12. Dirige bem. Opa. É, na roça é assim mesmo. Aprende a dirigir cedo, né? Isso aqui é o neto do seu João. O Joãozinho ó oh, Joãozinho, olha o tamanho do Joãozinho, gente, tá é. maior que eu, Eita. como se eu fosse tão grande, cidade, né? né? Parabéns pelo que você fez ali. Obrigado. Fez Madalena, Fiz direitinho, com, com segurança. Sabe acelerar? Não, não acelera o carro, Juliano do carro? Não, Juliano do carro, né? Não. Isso vai ficar muito grosso pra ver se ele vai ficar pra fora Olha Me ajudando, vem cá me ajudar Olha o que eu achei, gente me Olha tá aqui agora. Isso chama escarificador de horta Dá pra aproveitar ele ainda, Madalena Será que dá? Dá, dá pra dar um trato nele ainda e vai ficar funcionando Vou deixar ele reservado O daí. Preciso demais, tá vendo isso aqui? Ah, eu tinha deixado um bem espetadinho aqui, caso eu precisasse. Aqui. Ah, eu e, tirei. Eu ainda falei que não ia precisar eu, tirei, e né? eu deixei ele espetadinho, assim, para ver se pra cima. Mas tudo bem, eu acho que novo. eu acho outro, né? Porque ele vai ser quase impossível. Deixa eu usar isso aqui, ó. Dá Também dá, dá. Dá aí, dá, dá. Ah não, muito grosso também, não chegar lá embaixo, a cabeça dele tem que entrar certinho, assim não, não encaixar aí e dá problema. Muito pequeno. Achei um? Achei um já. Achou? Era esse daí que eu tinha deixado aqui. Ah, é desse aqui, né? É. Entendi. Tá vendo como é que, como é que era esse pertinho? Ele Tentou esconder, mas não adiantou. Você tá morando lá em Araras ainda, João? Tô. Tô lá. Mas você optou por lá por quê? Minha mãe, né? Ah, por causa da mãe. É. Nossa, bem se achasse mais um Como desse disse. aqui. E desde quando que uma criança com 12 anos opta para morar é, em algum lugar? E é tem verdade. que acompanhar os pais, ué. É verdade né? Isso é verdade. É outro? Tem que achar outro, é, outro correr lá? Outro. Achei que tava tudo certo, amigo. Deixa eu ver se vai dar. De repente... Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é... De repente até dá. Cabeça diferente. Não, de repente, esse aqui dá também. Tem que ser, João. Sétima... Sétimo ano? Sétimo ano. Nossa, e como vai ser esse ano, hein? Então, não vai ter férias, né? Foi não vai? No meio do ano? Então. Deu, Mandana. É, não tá dando as férias agora, né? Não, ele, ele quer dizer, Ele tá falando ali do parafuso que deu. Ah! <risos> é, porque as férias eu... tá adiantando, né? É, vai perder todas as férias. Então. Se eu voltar tá, em junho, vai perder a férias de dezembro. Aí vai estudar de direto? Vai né? um ano, né? É, né? É. é difícil assim, né? Até para as crianças é difícil, porque. É. Eu acho que no fim vai cansar mais. Então, tá. eu, eu, eu acidente de trabalho não pode. É. Né? Você já escolheu o que, que você quer fazer, João? Já. Já? Engenharia mecânica. Ah, é? é? Que legal, João. Deus, Deus te abençoe nisso. Tá bom. Of a, a, a de baixo tá pra fora. Tá? A de baixo tá pra fora. Ah, então, porque tá faltando mesmo o que eu te falei? Lembra que eu falei pra você que aqui, ó? Tá com 62? Ah não, mas esses, daqui, esses negócios aqui. Isso aqui que eu tô falando, ó. Vou ter que inverter me ele. Eu ganhei, eu vou ter que inverter, Como assim? Não, tô. bem, segura bem forte aí, tá? Vou explicar uma, uma coisa aqui, gente. Aqui, na verdade, eu teria que fazer um rasgo para encaixar a dobradiça. Só que tá faltando dois centímetros aqui. A pessoa que assentou aqui, ó, o batente, ele não sabia que ia ser essa porta usada. Então, tá tendo um espaço de dois centímetros aqui. Então, eu não vou fazer o rasgo aqui para dobradiça exatamente para não ir mais para dentro. Eu tenho inscrito eu tenho no canal que são excelentes carpinteiros. Eu não sou carpinteiro, tá? Eu ajudo na medida do possível, mas não sou caixa inteiro. Baixo. Agora eu vou tirar, você é capaz de tirar Vamos lá Tirar ele, linha, caiu? Não, ele não caiu. Caiu. Não, não caiu nada. Caiu, aqui caiu. Fecha pra mim, sacode. Parou? Para voltar. Bota o calção embaixo pra é mim, por favor. Pra trás lá. Por que que essa porta? Eu vou colocar um parafuso lá. segurar. Não É, tira para mim outra vez. Bom dia. Hein? Opa, que é que fez? Hey. Não, não, dele não. não, não. Sabe? Bate comigo, papai do Tá certo. Mas por que não trouxe o carro aqui embaixo? Fica perto? Por que não trouxe o carro aqui? Tá, tá bom. Eu vou falar um pouco de caminhada. Você tem força, né? Eu, eu não aguento levar. O <risos> que é essa, João? Vou, mas... Deixa o carro lá em cima para levar o saco aqui embaixo. Olha. Tá bom assim, então. Se tá bom pra ele, pra mim também tá, porque senão eu não vou carregar, né? <risos> então! Verdade <risos> mesmo! Né? Comprei uma viola, professor, né? O que é isso? Eu comprei uma viola! Comprou? Eu estou tocando já umas musiquinhas já. Ah é? Comprou um violão também senhor. Olha só. Violão, dessa vez violão bom. Hum. É bom mesmo. Quem sabe tocar um pouco, é bom. Eu não sei tocar nada, só, ba só faço barulho. Ah, mas Eu que deixo isso é, aí para quem? Naquele que nós na cantores. Tocou até bem, deu para acompanhar. <risos> não foi? Você tocou o vizinho ali? Toquei lá um pouquinho lá. Né? Ai, ai ai Que calor Tá quente hein? Então em cedo é tá frio né Cedo? Tá tá bem frio Do seu João, Eu gosto mais do seu João. Seu João, seu João. Se não trabalha, imagina se trabalhasse, né? <risos> é, ele não pode fazer esforço, tadinho. Tá? Como diz ele, não trabalha, trabalha, mas ele não tem que trabalhar. Né? Então? Imagina se. Ela... Da, da, da rua então, é o que ele queria né? ele queria que eu que enchesse pra mim me ver, né, que tá vazando ele disse que tá que a caixinha tá aqui você já semechou você lá? então, é pra largar mesmo né? aí, aí tá enchendo a caixinha tá vazando fora, é, esse falou que vazando, Ela não tá parando de Embaixo tá vazando. Olha, olha. aqui, ó. Então? Tá faltando... a tá é da cara, rosca. Você <risos> <rosca. risos> é da rosca. <risos> não que fazer Não, mas tem errado aí embaixo. Não tem, né? tem abrir? Dá Estou bem assentada, colocadinha, só que agora aqui eu tenho que dar um, um grau. Sabe o que é um eu, grau? Eu fui lá tentar achar ser... uma que eu aqui, só cheio de um na roupa, eu tinha que tirar, mas eu estava lá. Eu vi lá de guarda-roupa, tirar é. é a parede lá, né? Tirar a roupa. <risos> gente olha o que eu achei isso aqui é uma casa da abelha onde a abelha morou um dia estava jogada ali eu achei interessante e peguei pra ver mas não tem nada dentro nem abelha logicamente nem formigas só pra vocês verem como que é uma coisa engenhosa como que Deus trabalha, coisa mais linda, é... as casinhas são é, sextavadas. Bom, meus amigos queridos, eu já coloquei a porta no lugar juntamente com a Madalena, ela não ficou perfeita porque a pessoa anterior que colocou esqueceu de um detalhe, ele não mediu Dá para vocês verem aí, ele não mediu o batente em relação à largura da porta. Então, a porta ela tem 60 centímetros e o batente tem 72. Como ele não mediu, ele não teve, ou talvez também, né gente, eu não sei. Agora é que eu tenho que pensar nisso. De repente, a Dona Nelly conseguiu a porta depois, né, que já tinha sentado o batente. Então, ficou esse vão aqui. O que, que vai acontecer? Agora eu vou ter que correr atrás de uma ripa, um sarrafo. Para tentar tirar essa diferença. Mas primeiro eu vou almoçar porque o velhinho aqui está com fome. Mas a porta já está colocada. Ok? Bom, vamos lá então.